Amados seres do nosso coração, muito bem-vindos de estarem aqui conosco neste dia maravilhoso que a nossa convidada, Gleide, veio nos presentear com a sua contribuição, com a sua linda presença, diretamente da Suíça. Gleide, meu amor, muito bem-vinda! Obrigada, minha flor, gratidão eterna! por esse maravilhoso convite, tá? Porque é raramente eu estar, assim, fora do canal, né? E aqui... Mas quando você fez o convite, eu falei assim, gente, não, peraí, para tudo, vamos lá prestigiar aquela minha indiazinha adorável, que eu tanto amo. tanto é. Eu tava comentando com ela, gente. Eu vim de vermelho em homenagem à minha querida Beth, né? Você é uma linda... Amo ah, você. Igualmente, igualmente. Gente, ótimo eu estive de férias sete diazinhos entre uma sessão energética da Lua e essa sessão energética da Lua. Então, assim, houve essa, essa pausa, foi maravilhosa. Eu estive em Salvador, fui rever os amigos, fui rever minha família antes do Natal, porque semana de Natal é muito complicado, né? Então, Natal é ano novo, tem muita demanda. Então, eu preferi ir antes. E para quem não sabe, uma das nossas cadelas teve uma intercorrência séria de, de saúde, ela teve uma torção gástrica. Você já tinha ouvido falar, Gleide? Ah, depende, Disse... viu, do que, que for. Eu já tive, que é pior do que o quarto, tá? Bom, eu não sei se o humano tem, mas deve ter. Né? Nesse caso, é, diz que é, em cães de grande porte, né eles têm essa essa propensão quando bebem água muito rápido ou quando comem muito rápido. Ah, ela tá. É. uma extorsão, né, do uhum. estômago. E isso leva a óbito muito rapidamente. Meu Deus. E o que eu quero contar para vocês é assim, como ela teve uma... um atendimento rápido e emergencial, ela não ficou com sequela nenhuma. Ah. Mas, ela... ela foi submetida a uma cirurgia urgente e houve a retirada do baço, que estava com um tumor. Uhum. E o interessante é que tumores no baço são muito danosos, porque Sim. eles rompem a pessoa não percebe, há uma hemorragia interna e, então, a criatura vai a óbito. Isso me levou a muitas reflexões, e é por isso que eu estou trazendo aqui para a gente, que nós, novos humanos, né? precisamos é, expandir mais a nossa percepção e não ficarmos apenas atrelados àquilo que parece que é. Né? Aí, a minha leitura é tipo assim, é, a Pandora, que é o nome da nossa né na verdade é da minha filha, ela já está com 12 anos, é uma idosa, é, teve essa intercorrência, né, ela foi... É, ajudada em tempo, chegou, foi medicada, foi tratada, passou por uma cirurgia, não teve nenhuma sequela em consequência disso, mas devido a isso, né, ela pode ter ganho muitos anos de vida com a retirada do baço que estava danificada. Sim, sim agora eu entendi, Flor, agora eu entendi, porque quando você perguntou, eu pensei isso porque... Eu imaginei que fosse uma torção intestinal, entendeu? Uma contração, Sim. né? Aí, agora você explicando, não, nunca tive isso, não, deixou, né? Mas olha, deu tudo certo. Deu tudo certo, mas a, a mensagem aqui é o que às vezes está por trás e que a gente não percebe. Então a é. gente muitas vezes se precipita em interpretar uma coisa que está acontecendo como se aquilo fosse uma coisa ruim, quando, na verdade, o que está por trás é, é um grande presente. É. <risos> é exatamente isso que eu pensei quando você contou. Quer dizer, ela foi por causa do estômago, né? Chegou isso. lá, aí viram o problema realmente do barco. Isso. Então, gente, vamos expandir... E olhar que tudo que acontece na nossa vida tem algo por trás que é um grande presente. Então, todas as consciências que chegam para nós são presentes. Tudo que a gente tomar consciência, mesmo que a gente acredite que seja uma dor profunda, é um grande presente. Porque o que está por trás é a cura. Então, era isso que eu queria contar aqui, a princípio. Saudar essas pessoas lindas que estão aqui com a gente. E vamos falar do novo humano? Vamos, vamos falar do novo humano, da nova energia, né? do velho homem que está agora finindo, né? partindo. Porque falar do novo homem, Beth, é uma coisa muito especial. É falar de como se fosse um desencarne espiritual e um nascimento espiritual, né? Mas que esse nascimento, ele ressurge no nosso físico, nas nossas emoções e no nosso espiritual. Não é mesmo? Uhum. Na, é, essa nova energia, ela tem muito aquele sentimento de como eu disse, desencarne. A gente chega num, num, num processo de que não dá mais. E agora, como prosseguir? A gente começa a ter aquela ideia de que estamos no, nos fins, como se diz, no fim dos tempos. Né? Como reza a Bíblia, estamos no, no fim dos tempos, o mundo vai acabar, Jesus está voltando, está, gente. Ele está mesmo, sabe de quem? No coração daquele que tem o um sentimento que está desencarnando aos poucos. está, está, tá bem? E não há necessidade nenhuma de a gente forçar com que esse velho homem sobreviva não, Sim. não vai fazer falta nenhuma, o velho homem tá deixa ele ir deixa ele ir porque todo desencarne porque eu não quero muito falar a palavra por causa do dos algoritmos, né Beth, falar Sim. toda hora a mesma palavra não é bom pro YouTube tá, então é, toda todo desencarne tem um recomeço, tem um nascimento. E é quando surge esse nascimento, é que a mágica acontece. E aí você descobre que realmente Jesus voltou para você, que né? Jesus voltou realmente rasgando, rompendo barreiras, tirando os véus, né? porque é o véu que nós carregamos na nossa mente, quando a gente está vivendo ainda esse velho homem, a gente não deixa vir com que o novo homem venha para fora, para ver o significado real, para permitir o novo homem a experienciar novas emoções. Porque eu sempre digo que é através das emoções, ou é, é através das emoções, que o ser, que o espírito evolui, expande, sem essa permissão de novas informações, novos sabores, novos sons, novas cores, novo tudo, você não permite que o seu velho homem renasça. Não permite que o velho homem... que já chegou o tempo dele partir... que ele parta. Porque a gente quer ficar mantendo o velho homem... naquela caixinha... cuidando dele... Né? sendo sempre a vítima... tudo acontece comigo... ah eu sinto isso, eu sinto aquilo... eu, eu, eu, eu... esquece que nós estamos em um mundo... Pequeno, mas gigantesco. E não estamos sozinhos. Né? Então, o velho homem, ele é muito focado no eu. Ele é muito focado no tudo acontece comigo. Nada de bom acontece comigo. Mas está na hora de deixar esse velho homem partir. E Sim. quando ele parte... Milagres acontecem. Você começa a entrar numa conexão maravilhosa. Primeiramente, com o seu eu superior, que alguns chamam de. Tá bom, existe sim o um eu superior, há aqueles que têm os seus anjos da guarda, há aqueles que têm o seu mentor, né? tem toda uma egrégora por trás disso tudo. Tem aqueles que se conecta diretamente com o eu superior. Né? E aí ele começa a perceber que realmente há um novo ser humano ressurgindo aqui. E quando você olha para trás, você descobre, poxa vida, eu pensava assim. Hum, às vezes a gente sente até um pouquinho de vergonha, né? Não, não, não. Deixa aquele vídeo apagado lá atrás. Eu não falei nada daqui. <risos> tá tudo certo. Hoje eu penso diferente. Né? A gente quando vai analisar, porque tá acontecendo tudo muito rápido, gente. Essa semana... Não. Minto. Deixa eu tomar água, é, Beth. Fique à vontade aí, meu amor, Para aliviar sua gargantinha. É, porque eu fui fazer um spray... Impregnar o um macacão do meu filho para o inverno, acabei inalando o silicone que afetou a minha laringe. Mas vamos lá. Eu há um mês atrás, por causa dessa frequência, gente, que está vibrando agora muito mais forte, né? A invés de 5 Hz, foi agora a alcançar, chegou a alcançar os 40 Hz. Segundo a teoria, o cinturão de Schumann ou Van Allen, né? tem vários nomes. Eu tive uma projeção onde o meu mentor, meu eu superior, ele me mostrava a natureza. E lá onde eu estava, naquele lugar, era para ser é, inverno rigoroso onde o inverno é rigoroso, o que, que acontece? As, as árvores ficam sem folhas, parecendo mortas, né? se, parecendo secas, elas se retiram lindamente, e depois na primavera é uma mágica, quando você vê os brotos surgindo, que é uma coisa maravilhosa. Então, naquele lugar, era-me muito nítido que deveria ser inverno rigoroso. E ele simplesmente, simplesmente, ele abria os botões dos brotos, eu vi a mão dele fazendo assim, para me mostrar que o broto estava ali em todas as árvores. E ele me dizia que aquilo era por causa da inversão dos polos que está acontecendo. Né? E então eu fiquei. Maravilhada, e ao mesmo tempo eu segurei isso para mim, porque eu pensei assim: poxa vida, se eu falar isso para alguém, vai falar o quê? <risos> e a inglês pirou de vez quer dizer, os polos vão inverter, né? Fiquei caladinha, fiquei tranquila, guardei para mim, esperando os fatos. De repente, quando foi um, no sábado ou no domingo, me parece, eu recebi uma mensagem lá do canal da Valkyria, que é outra terapeuta também maravilhosa, um beijo no coração dela, onde ela divulgou que, segundo a teoria do cinturão de Van Allen, ou Schumann, a frequência da Terra tinha aumentado de 5 Hz, tinha subido para 40 então isso é muito rápido gente, por isso que está acontecendo tantas coisas né? tantos é, é, os animais andando em giro que a gente está vendo aí há, há, algumas pessoas estão tendo sintomas físicos né? dor de cabeça, ansiedade tontura pode sim ser dessa mudança tá? aqui a neve só chegou essa semana. E coisa que a neve aqui na Suíça chega já em novembro. Né? Na altitude que nós estamos, que é de 630 metros de altitude, já devia estar nevando desde o dia 6 de novembro ou antes. Então chegou agora um mês atrasado. Um mês de atraso é muita coisa para um planeta, gente. Né? Muita coisa. Então, é, veio essa mensagem e aí eu não acredito, olha, se confirmou, né? Agora eu já posso falar da, da projeção que eu tive, né? Uma das, uma das, porque a gente é isso, gente, o novo ser humano, ele entra em uma conexão tão gostosa com esse universo, que o que que acontece? Eu falando das minhas experiências, tá? A partir desse momento que eu comecei a experienciar esse novo ser humano, aquilo que me prendia, que me prende a tridimensionalidade, já não faz mais sentido para mim. De jeito nenhum. Por exemplo, a, a família do meu marido, portuguesa, comem carne, né? carne, muita carne. Então, Isso. perguntaram pra mim, por que que tu não come mais carne? Aí eu falei assim, gente, a sensação que eu tenho quando os seres das estrelas, a minha família galáctica, o meu eu superior se conecta comigo, é muito melhor do que um pedaço de carne. É muito melhor do que uma bebedeira. Uhum. É muito melhor do que qualquer situação ou emoção que me prende na terceira dimensão. Então, o gosto vai alterando. Quando eu, olha, sem querer eu comi um pedaço de pizza do meu filho na semana passada, e eu não vi, tinha um pedacinho de linguiça, chouriço, sei lá, na pizza, meu Deus. Foi um sabor para mim, Beth. Era como se eu estivesse comendo um cadáver. Era. Eu falei, não, eu não quero isso, não quero. Eu me retirei, fui lá, limpei minha boca, porque era um sabor horrível para mim. Horrível. Claro, isso não vai acontecer com todo mundo. Vai acontecendo gradualmente, porque Sim. primeiro. A gente começa a ver os seres, mesmo os animais, gente, eles são seres vivos. Jesus já disse, né? Tudo que tem fôlego, love a Deus. Love ao Senhor. Então, por que, que eu vou comer o bichinho? Se não consegue deixar de comer, de tudo, vai aos poucos. Isso é, se você sentir no seu coração, isso. E vai sentir, porque o novo ser humano, o corpo dele, ele tá sentindo a mudança. Eu vou dar um exemplo do leite. O leite, gente, já tem mais de dois anos que eu não tomo. Por quê? O corpo do novo ser humano, que antes era... Ai, Beth, eram 23 cromossomos, certo? E agora hum. nós estamos com 24 cromossomos e está se transmutando de carbono para cristal, Isso. ou cristalino, o que, que acontece? O meu corpo começou a rejeitar o leite. Eu comecei a ter dores, que foi pior do que quando eu fui parir o meu filho mais velho, que foi um parto normal. Aquilo, parir um parto não é uma dor, é uma contração, que depois você sabe que vai dar à luz, né? Mas aquela dor que eu sentia era simplesmente, eu não vou fazer caras, porque o YouTube também tem esses leitores, né? Quando vem, <risos> quando vem uma palavra, se sua cara for de dor, então ele já vai falar fala logo. <risos> então, era simplesmente insuportável eu tive algumas crises dessa, me parece que foram quatro que eu tinha que chamar meu marido para perto de mim porque eu achava que eu não ia aguentar mesmo e eu comecei a perguntar para o universo olha, olha a mágica mágica nenhuma né Beth perguntei pelo universo o que que tá acontecendo por que que eu estou sentindo isso e eu tenho uma conexão muito grande com Sirius. Graças a Deus. Lindo, Sirius. É, tem uma conexão fantástica. E aí eu recebi o leite. Para de tomar o leite. O que está fazendo você sofrer de tempos em tempos é o leite. O ser humano é o único animal né? Animal inteligente que continua tomando um leite que não é da sua mãe depois de grande. Isso. Né? Então, nosso... gente, olha a inteligência do ser humano. Eu sou inteligente e eu vou continuar tomando leite de uma vaca. Ao invés dela dar o leite para o filho dela, eu, como ser humano, vou lá, eu tiro o leite do bezerro para tomar. E isso estava o quê? Me causando esse tremendo mal-estar. Porque já não faz mais parte da nossa, do nosso sistema, do nosso DNA. Não faz. Então o corpo começa a rejeitar, a expulsar. Não quero mais. Eu vou tocar num tema, algumas pessoas, algumas pessoas podem até achar que é um pouco radical, mas não é, gente. Os médicos não comentam mas a carne é um dos maiores causadores de câncer no ser humano. E isso não é dito. Tá? Então, por aí, vocês começam a perceber que o novo ser humano é muito mais do que simplesmente você falar assim, pronto, eu estou espiritualizado. Não. É sentir, é viver essa experiência dentro de você. É deixar com que... É você seja integrado, você seja um espiritualista, né? entregue a sua espiritualidade por completo. É esse encontro do céu e da terra, é o encontro do sol e da lua, é o encontro do inverno e do verão dentro de você, é esse encontro do sagrado feminino e do sagrado masculino dentro de você. Esse é o novo ser humano se nós dermos lugar para esse novo ser humano a gente vai realmente entender a felicidade porque existem tantas pessoas que falam esse mundo é terrível esse mundo é cruel a minha vida é isso a minha vida é aquilo porque ela ainda não se experienciou ela fala assim ah, eu me amo, ah, eu amo Deus Será mesmo? Ou será que o ponto de vista de se amar e de ver Deus ainda não expandiu? Olhar de amar Deus, né? Ainda não expandiu. Ainda está lá naquele nos velhos paradigmas, nas velhas crenças, né, que foram nos trazidos por pela nossa ancestralidade, pelos nossos bisavôs, pelos nossos trataravôs, onde eles já acreditavam que o dinheiro era sujo, o dinheiro não traz felicidade, uhum. né? homem que se alimenta bem é o homem que come muito, mulher bonita e gostosa é a mulher que come muito e expande para todos os lados, né? porque é assim a visão da mulher brasileira hoje, se ela tem perna, se ela tem bum, bum né? Ela é boa. Não, gente, temos que quebrar esses paradigmas, essas crenças, velhas crenças. Já não faz mais parte do novo ser humano, tá bem? É verdade. Eu tenho uma questão com lactose já há muitos anos, né? Com o leite que eu, houve uma época da minha vida em que eu consumia leite, iogurte queijo o tempo inteiro. Uhum. Muitas dores, muitas enxaquecas, muitas questões de rinite, sinusites. Então, hoje eu realmente tenho que fazer uma alimentação é, com, baixa, com baixo consumo de leite. E é o meu corpo me mostrando isso. Né? Assim como o consumo da carne, eu ainda consumo carne. Ai, perdão, Flor. Não tem problema nenhum. Aqui não vai nenhum julgamento, não, amor. Saiu, viu? Eu estou apenas me colocando aqui. <risos> Porque, assim, um dia eles me pediram que, em um dia de canalização, eu não comesse carne. E eu falo pro meu filho: Olha, eu não estou comendo carne. Então, assim, muito raramente eu como a carne. Mas uhum. de vez em quando. Por exemplo, eu estou num lugar e tem alguma coisa, eu vou lá e como, eu não como na, na frequência que eu comia, eu não como na quantidade que eu comia, e tem dias que a carne não desce de jeito nenhum, meu organismo rejeita completamente, dependendo da forma como ela se apresenta, até o cheiro, né? Então, assim, eu estou passando por esse processo, eu entendo perfeitamente quando você faz essas colocações, porque nós estamos realmente mudando o nosso corpo da base de carbono para a base de cristal, e não tem como a gente fazer esse processo com os velhos hábitos e costumes antigos. Não tem a gente, como a gente fazer essa mudança, que ela é metabólica, ela é fisiológica, ela é estrutural, né? sem fazer essas alterações, porque nós temos essa parte fisiológica e metabólica que está sendo alterada, em consequência do nosso processo de expansão de consciência, né? em consequência do nosso, da nossa ascensão espiritual. Então, as coisas estão intimamente ligadas. Então, assim, é muito importante, quando você traz essa clareza para a gente, né? para a gente não ficar acreditando que, Ai, eu vou sentar aqui, vou meditar, vou me conectar, e continuar com os velhos hábitos. Porque não são só os velhos hábitos de de pensamento, né? nem de atitudes, nem de comportamentos. São todos os nossos hábitos, são todos os nossos costumes, nós estamos nos tornando novos dentro daquilo que a gente está se propondo a ser. É um novo, integral. Então, eu gosto muito de trazer pessoas que fazem uma abordagem é, que mostram um outro ponto de vista. Se eu fico aqui só eu falando, eu estou mostrando só o meu ponto de vista. Então, assim, é a mesma coisa que a gente está falando, né? mas assim, é. é uma outra abordagem. Então traz mais clareza para as pessoas. Isso me é. deixa muito feliz. É. Quando a gente pode trazer essa contribuição. Então, gratidão, amor. Eu é que agradeço, Flor, Porque, olha, me veio uma coisa que também que eu sinto, gente. Sabe o quê? Vontade de caminhar. Sim! Vontade de explorar o mundo, gente. Eu quero fazer, eu quero eu estou programando de fazer aquela viagem para Santiago de Compostela. Apesar que eu já estive em Santiago de Compostela, uhum. na igreja, na catedral né, de Santiago, porém, não me interessa chegar na igreja. Uhum. O que me interessa é o percurso, é o Sim. caminho, entende? É diferente porque quando eu estive lá naquela igreja, eu, eu posso, eu digo que eu me decepcionei um pouco, tá? Eu me decepcionei um pouco porque eu senti muito, muito comércio, muito materialismo ali e tal, mas isso não vem ao caso, é como a, a Beth diz: eu não estou aqui para julgar, já julguei, me perdoe, <risos> mas foi o que eu senti, porque o meu propósito é o caminho. Então, independente se eu faça, se eu vou à igreja, à catedral ou não, é o caminho que eu quero. Porque eu já andei fazendo por aqui, né, essa caminhada longa de seis horas, por exemplo, sozinha. Gente, é um encontro fantástico que você não encontra dentro da sua casa. Deixa eu ler a Cristiane, Bete. Nossa, eu também... Ui, pulou. Foi, ah, fui. Eu também tenho intolerância à lactose, farinha branca. a minha filha nem me chama, ah, me chama de enjoada. Não é, minha flor. É, eu também não posso com farinha branca, pão branco de jeito nenhum, tá? Então, olha, gente, eu invisto na verdura, eu amo verdura, legumes, amo, hum. amo. Mas vamos voltar lá no caminho, né? <risos> eu andei fazendo então essa conexão que você tem no caminho você está ali sozinha, é você e o seu eu superior Conversa, eu converso comigo eu vou resolvendo eu mesmo as minhas questões dentro de mim sem falar que eu estou em contato com quem a, a, quem é a curandeira eterna nas nossas vidas Gaia Uhum. Né? Então, com esse contato direto com Gaia, com o céu, o azul do céu, o verde de Gaia, tu tá ali, acontecem curas, acontecem ativações, acontecem conexões incríveis, incríveis. E eu estou descobrindo várias outras coisas que prende o nosso ser de evoluir. Eu não posso citar né, duas coisas que são muito importantes ainda para a gente aqui, mas essas duas coisas um dia é, vão se tornar apenas missão. Por exemplo, eu vejo hoje, eu vou citar, não tem problema, meu marido me perdoe e os meus filhos também, porque é assim, gente. Eu como mãe, como novo ser humano, eu vejo os meus filhos, meus filhos por quê? Porque eu parei, Sim. né? Eu vejo como se eu fosse para eles um portal aqui na Terra, onde eles puderam, cada um, reencarnar para cumprir ou evoluir conforme a necessidade deles. Entendeu? Então eu tento passar para eles o que eu estou aprendendo, né? E eu espero que a semente esteja plantada. Se tiverem que ir, pode ir, tá tudo bem. Não sou aquela mãe que quer os filhos para baixo das minhas asas, porque não? Eles precisam fazer a experiência deles aqui no plano terrestre, tá? Eu falo, eu aviso, eu dou conselho. Eu mostro, quer seguir? Ótimo, eu vou ficar contente. Se não quiser, eu vou entender. Por quê? Cada um tem o seu processo. Né? A gente precisa passar pelas nossas próprias experiências para a gente aprender. Então, eu acredito que aqui tem alguma mãe que esteja passando por esse... É, não, for, não vou falar problema, porque não é um problema. É um problema do ponto de vista... Oi, análise. É, é uma questão de, de como você hoje visualiza os seus filhos, porque existem ainda pessoas que acham que filho foi feito para ficar para sempre debaixo do mesmo teto da mesma casa, uhum. né, debaixo das asas. E não, gente, nós precisamos liberar, uhum. libera, libera, porque eles, eles evoluem quando eles sai debaixo das asas da mamãe. Se a gente fica ali segurando, eles simplesmente sentem-se bloqueados, impotentes de tomar decisões, de resolver os problemas, de buscar novos caminhos, buscar soluções na vida, de tudo. Então, filho, não é seu. Não é seu. É filho, mas cada um tem o seu processo. Tá tudo certo, deixa ir. Marido. Marido, eu vejo meu marido como meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. É com quem eu compartilho os meus segredos, as minhas melhores emoções, não é? Então eu compartilho com ele, é quem eu confio. É assim que eu vejo hoje meu marido. E eu falo pra ele, meu amor... Enquanto eu contribuir para a sua evolução, enquanto você contribuir para a minha evolução, nós vamos ficar juntos. A partir do momento que você ou eu, mutuamente, não estivermos mais um contribuindo para a evolução do outro, seguimos o nosso caminho. Aí eu chego no ponto, Beth, porque o casamento no papel o casamento no papel isso foi coisas que a nossa que a nossa não que a matrix né, das religiões criaram por conveniência Sim. por aprisionamento primeiro do sexo feminino Sim. o sexo feminino ela não pode, ele não pode se sentir livre, não podia, pelo menos. Né? Precisava sentir que alguém é o chefe da casa, alguém é quem toma as, a, a rédea, as decisões. Né? Então, por isso que nós recebemos o sobrenome do marido. No meu caso já foi diferente, o meu marido recebeu meu sobrenome. <risos> Isso foi interessante aqui para ele, em português, né? Isso é bom. É, deixa eu ver aqui. Mas ele não quer saber de nada, de expansão. Com, com paciência, entrega para o universo, que o universo, que é também chamado Deus, resolve tudo, tá bem? É. E aí? É. Então, criou isso, né, para nos prendermos. E não é essa a essência do ser. Nós podemos nos juntarmos, sim... Com quem a gente sente no nosso coração. Tá, gente? Porque nós precisamos uns dos outros... Para a gente evoluir, sim... Com certeza. Mas o espírito... Ele precisa ser livre para continuar essa evolução. Tá? Nada é para sempre. Nada é para sempre... Tudo é passageiro no seu período evolutivo aqui no plano terrestre. Então, se a vida está te proporcionando a estar junto da família que você tem, é porque algo você pode levar para aquelas pessoas, ou porque algo você tem para aprender com aquelas pessoas, né, Beth? E Estamos todos ligados por mútuo acordo para o aprendizado, para a nutrição um do outro. Eu estou trazendo, gente, assim, eu estou percebendo que nessa, nesse novo ser humano todo, eu estou trazendo pequenos detalhes, até mesmo por intuição, porque eu sei que as pessoas sentem essas... Essas necessidades dentro delas. Por que, que eu estou presa nesse relacionamento? Ele não me traz nada. Ah, mas é porque eu sou casada, eu assinei um papel. E, e mulher, seja livre. Vai evoluir, vai viver sua vida. Eu não tô mandando ninguém divorciar, você segue o caminho do seu coração. Não é? Você precisa seguir os caminhos do seu coração. Se o seu coração já está te chamando, já está te falando, Ei, hey, você precisa trilhar novos caminhos, aqui já deu. Aqui já deu. Deixa o seu filho partir, o seu filho quer ir viver sozinho? Deixa ele viver sozinho, né? E vai se permitir, vai se permitir fazer uma academia, um, um passeio, a, a cultivar as suas flores, a um, um, um dia de férias, olha a Beth, tirou as férias dela, né? Olha que maravilha, né? Então, tem tantas formas da gente fazer com que o nosso, o nosso espírito evolua, não é se trancando é, é, como antigamente, né? Ah, eu agora, porque eu fui... Eu fui eu fui de uma determinada religião por muito tempo, porque lá eu achava que eu ia expandir, que eu iria expandir o meu espírito não foi a partir do momento que eu me permitir a conhecer, por exemplo é, como se diz saudações eu sou o Brian, do Serviço Magnético porque a primeira vez que eu ouvi isso eu falei assim, ah, é um pastor fanático né <risos> Mais um pastor fanático. E botei para frente. Isso durou pelo menos umas, uns dois meses na minha vida. Até que um belo momento meu eu superior falou comigo agora você vai ouvir. Aí eu tá bom. Agora eu vou ouvir. Ouvi, gente. Eu me permiti sair fora da caixinha e ouvir a mensagem de claro. E foi a partir daí depois de 12 anos, peraí, depois de 15 anos evangélica, 12 anos espírita cristã, aí eu conheci Cry, que foi onde teve essa expansão, porque daí foram, foi abrindo outros caminhos, outros caminhos, outros caminhos. E hoje é uma sensação de que o universo nos pertence, gente, eu não estou mais limitada, entendeu? É fantástica essa, essa sensação de liberdade, de liberdade, não é? Então, é o que eu digo, gente, permita-se. Eu me conecto perfeitamente com essa sua história, porque eu nasci numa família católica tradicional, católica praticante, onde a gente ia para missa todos os domingos, onde eu frequentei escola de freiras, né, colégio de freiras, até o segundo grau. E depois, quando eu já estava casada com a minha segunda filha, eu passei por um processo de, de dor muito profundo, de uma busca muito interna, que eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Mas eu acreditava que a liberdade estava nas religiões, é. Então, eu comecei a frequentar diversas religiões, me buscando. Eu fiquei um tempo na Seychelles Nuiê. Então, linda. linda! É linda, aprendi é, é. muita coisa é. eu, também. eu fui para a doutrina espírita, onde eu levei 20 anos. Uau! E expandi muita, muita coisa, né? Mas cheguei no limite em que eu precisava de mais, o meu é. ser buscava por mais. E ali eu estava dentro de uma caixinha cheia de dogmas, né, cheia de estrutura na qual eu não cabia mais. Uhum. E aí eu fui ser eu. Acreditar no que eu quisesse e aquilo que eu sentia que me expandia. Eu não tinha noção ainda de que era isso que eu estava buscando. Mas era isso. Então, assim, eu caminhei sem religião, continuo sem religião. E os seres foram chegando para mim, né? a minha espiritualidade né, foi se expandindo de uma forma em que eu precisei sair do um julgamento daquilo tudo que eu acreditava como sendo verdade, de que as coisas só poderiam acontecer daquela forma né? e que tudo o que acontecia era uma comunicação, que era um processo mediúnico, ou que. Kardec ou qualquer outro tinha dito desse, dessa forma. E quando eu saí né, dessa, dessa capa né, que estava que me envolvendo, eu consegui ver muito mais além. E cada dia os seres das estrelas nos mostram, né, quando a gente se permite, a gente se abre, esses seres lindos, maravilhosos, de luz, os mestres ascensos, e toda essa comunidade galáctica e terráquea, né, que está aqui também na, na, na nossa intraterra é. contribuem conosco e trazem para gente esses novos acessos, mas a gente é. precisa abrir. E o que eles estão nos dizendo constantemente é: vai para o coração, sai da mente, vai para o coração. Esse coração é que vai te levar para expansão. É esse coração que é o portal da ascensão. E é aí que a gente faz toda a nossa transição. Eu gosto de dizer que, graças a Deus, esse é um caminho sem volta. Então, quando alguém sente esse chamado no coração, pode ser que hoje seja a primeira vez que alguém esteja aqui, né, Beth, no seu canal, ouvindo a essa live, pode ter a certeza, minha flor, que não foi por um acaso que você chegou até aqui, com certeza há um propósito muito grande na sua vida se desenvolvendo, exatamente nesse momento. Tá? Então, permita-se. Pergunta para o universo qual é o próximo passo? Sim. Qual é o próximo passo? Porque sozinha você não está. Tenha certeza disso. E a resposta, você vai receber. Aliás, essa pergunta você pode mandar ela para o universo, para qualquer coisa que você esteja precisando. Sim. Seja na questão profissional, familiar, emocional, tá? física, em tudo, em tudo. Você já ouviu falar do livre-arbítrio, talvez? Sem essa permissão, eles não, eles não atravessam o véu. Você precisa permitir para que isso aconteça. Uma vez é quando a gente conhece e aí tudo começa a fluir na nossa vida. Sim. A gente permite. Porque se você não, está, não estivesse ouvindo, tudo bem. Teria aquela desculpa, ah, eu não sabia. Tá tudo certo, eu não sabia. Então se perdoe por isso também. O perdão faz muito parte do novo ser humano. Se perdoar e perdoar o outro. Né? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, olham para o passado e ficam ainda sofrendo, ainda hoje. Ah, por que, que isso me aconteceu no passado? É, eu não consigo perdoar, mas agora... Não há mais tempo desse eu não consigo. Você precisa começar a dizer... Quebra o orgulho e diga... Eu perdoo. Eu me perdoo. O difícil é você começar a quebrar o orgulho, o ego. né? Porque uma vez que você faz isso... A sua energia começa a se transformar. E quando você consegue transmutar essa energia você começa a cocriar na sua vida. Sim. E essa cocriação, que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, para você que vive na Suíça, é fácil falar assim? Tu vive num país de primeiro mundo? Graças a Deus. Sabe por quê? Porque a minha consciência, ela já vibrava diferente, fora do vitimismo, fora da caixinha, fora do o dinheiro é sujo, fora do quem merece não sou eu, tá? Então, comece a pensar, eu mereço, eu posso, eu sou, eu sou Deus em ação eu construo a minha vida, eu crio a minha realidade, eu crio o universo em que eu quero viver começando pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes. É, e agora? Acabou? Não? Continua. Vamos cocriar, gente vamos cocriar, tá na hora de cocriar, gente cocria, porque olha em qualquer lugar que você esteja se você é luz se você é abundância se você é prosperidade se você é feliz, não importa onde você estiver, você vai atrair tudo isso para você seja você aquilo que você deseja ver no mundo, ao redor de você no Brasil seja você isso. é? Tem uma coisa muito interessante que você falou, das perguntas para o universo, que é boa a gente chamar a atenção das pessoas, que perguntas são abertas, elas não são fechadas. Quando a gente pergunta qual é o próximo passo, a gente não permite que a nossa mente diga qual é o próximo passo. A gente precisa se abrir para receber qual é o próximo passo. E a gente recebe isso intuitivamente, Uhum. O que é está acontecendo com isso? A sua mente vai dizer que aquilo não funciona. Por quê? Porque ela não tem a referência, a intuição não tem a referência da mente. Ela apenas lhe traz o que o campo quântico está aí colocando disponível para você e que é a maior contribuição para você naquele momento. Então, é preciso abrir-se para receber. Abrir-se completamente para seguir o seu coração. O universo... Ele é um campo de infinitas possibilidades. A física quântica nos mostra isso. Infinitas possibilidades significa infinita gente. Significa que nós podemos criar absolutamente tudo. tudo. E nós somos criadores o tempo inteiro. O que acontece é que a gente está criando o que a gente não quer. É hora é de mudar para a gente escolher o que a gente quer, a vida que a gente quer. A Gleide escolheu e está lá morando na Suíça. Eu escolhi uma época, fui e morei em Portugal seis anos. Escolhi, voltei para o Brasil. E as pessoas dizem assim, o oh, Brasil é inseguro, gente. Eu moro num lugar com total segurança. A minha casa vive aberta. Então... É a vibração, né, Beth? É a nossa eu... vibração. Não é isso. Eu estou em paz, eu estou na natureza. Eu não estou lá na Muvuca, né? Eu estou... Tô... Estou afastada do centro urbano, mas eu tenho paz. Então, assim, a gente conecta a partir da vibração. O que, é que a gente está vibrando, o que, é que a gente vai escolher vibrar. Você queria nos mostrar o seu cristal, mostra Sim. aí. sabe o que é, gente? Porque, ó, para começar, tá? o pessoal de casa entenda uma coisa, cocriação não é você só cocriar o carro, a casa, uhum. né? o seu consultório. Não, não é só isso. É muito mais do que isso. Olhe para a camisa que você tem no corpo. Um dia você desejou essa camisa. Você cocriou essa camisa. Olha essa lua que você tem do seu lado maravilhosa, atrás de você, minha flor. Um dia você, um dia você idealizou na sua mente essa mandala e ela chegou até você. Uhum. Um dia... Eu queria uma mensagem, um sinal da trindade né, espiritual. Cheguei numa loja, está embaçado porque eu usei óleo. <risos> Cheguei numa loja, como é que pode? Veio a, a atendente da loja, pegou esse cristal aqui, dentro dele tem três... Vamos ver se eu consigo mostrar tem exatamente três bolhas lindas. E chegou pra mim e falou comigo. Isso é pra você. Eu, pra mim? Como assim, né? É, é pra você. É um presente meu. Aí eu, oh, obrigada, gente. Quer dizer, depois eu parei pra olhar. Olha aqui. A, a trindade que eu pedi chegou. Né? entre tantas outras coisas, tantas outras coisas. Por exemplo, a deusa Isis também foi uma materialização. Ganhei, gente. Muitas coisas vão se materializando na nossa vida. Né? Se você estiver atento, você percebe que tudo se materializa. De um jeito ou de outro, o universo ele arruma um jeitinho para aquilo chegar até você sim eu digo isso porque já tantas coisas grandiosas se materializaram na minha vida sim e isso eu eu não gosto de contar porque senão fica parecendo assim olha tá cantando vantagem né e não é gente é é aquela o novo ser humano eu já é. tive esse ponto de vista também já teve, não tem mais de não, não, né? Não, as coisas, não, de não contar as coisas, porque, poxa, tá contando vantagem, olha como ela se acha, é. mas entrego. É o nosso ego é? que vai pensar. Né? Mas, assim, se a gente, Gleide, a gente não começar a contar as coisas que acontecem, é, a partir do nosso espaço de expansão, as pessoas não sabem que isso está disponível. Ah, então, peraí, então, deixa eu contar, boa, porque eu adoro, né? Vamos lá. Em um ano, gente, no ano de 20. 20, acho que foi 2020, 2019. O meu marido, né? Ele desejava um BMW, um X3, na época, né? E eu queria muito um apartamento em Portugal, na beira do mar, né? Mas não precisava ser muito à beira do mar. Eu queria um pouco com a vista para o mar, porém um pouco fora. Quando foi no. E outra, eu, eu precisava fazer uma cirurgia no Brasil que iria me custar um X. E nós não tínhamos nada disso no ano todo. Quando chegou em agosto, nós fomos ver... Nós fomos ver o apartamento, sem o dinheiro. Quando voltamos de Portugal, não compramos ainda. Uhum. Maravilha. Voltamos de Portugal... E eu falei com meu marido, em dezembro, eu vou materializar o X de dinheiro na minha conta, porque eu vou ao Brasil e vou fazer essa cirurgia que eu preciso. Logo no mês seguinte, meu marido adquiriu o BMW dele, que ele queria. tá? No mês de setembro, nós fomos a Portugal para poder assinar a escritura do duplex. Na beira do Atlântico, com vista para o Atlântico, para o Rio Minho e para Espanha, é lindo. Eu amo, adoro aquilo ali. Então, tá tudo certo, tá tudo bonito, né? E em dezembro fui ao Brasil e fiz a cirurgia que eu precisava. Então, quer dizer, coloque planos, metas, desenhe essas metas e olhe para elas. Se sinta dentro daquela meta e entrega para o universo. Realizada, veja realizada. É, é. Porque não se fecha, realiza Não fecha na caixinha, não, gente. Pelo amor de Deus, deixa é. aberto. Eu estou citando esse ano de 2020 ou 19, um desses dois, porque foi um ano de. Uau, uma prosperidade enorme, né? Foi uma prosperidade enorme, que é isso. Três, três sonhos, realizar sonhos, não. Três coisas, eu vou dizer coisas, porque sonho mesmo que eu tenho são outros, não são nada material, nada material. <risos> e, e realizados em um período de um ano. Então isso só, só concretiza que a cocriação, ela existe. existe Para é. começar um teste, faça um teste a telepatia o que é a telepatia, gente? você pensa numa pessoa a pessoa te liga uhum. são frequências frequências quanto mais frequências você manda pro universo mais cocriação cocriações vão acontecendo então comece a profetizar também na sua vida frases positivas eu sou próspera, eu mereço. E sinta hum? isso, sinta. E sinta. Algumas só... pessoas podem. Eu. É, é. Eu já me sentia assim, Beth, quando eu era adolescente. Sabe o que minha mãe falava? Minha mãe falava assim comigo. Credo, Gleide, tu tem o coração duro. Eu olhava pra ela, não, eu não tenho coração duro. Eu simplesmente eu me amo. E eu sei que, pra, por eu me amar, eu não preciso ficar correndo atrás das pessoas para me amarem também. Sim. Né? Porque tem aquele tal daquele mimimi. Ai, fulano não me cumprimentou hoje. Eu vou morrer. Né? Não é bem assim, gente? Se não cumprimentou, tá tudo certo. Ela tá na menopausa dela, ou tá na, na TPM, ou. O marido foi para o trabalho sem dar um bom dia ou um beijinho de bom dia, tá tudo bem, entendeu? Para não falar outras coisas, né? Beth? Assim não é com a gente, é não, o outro, é o é o outro. está bem. Não é porque não quis falar com a gente, não é a gente não fez é. nada e a gente se sente assim, Ai, não falou comigo. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, a gente não fez nada. É igual. Aquele que é outro pode não estar bem e por isso não corresponde é. à sua expectativa. É. Quero ser cumprimentado, só isso. É. é, porque quando a gente acha que tudo é com a gente, você começa o quê? A criar um, um ser autodestrutivo dentro de você. Hum. Ai, ah, eu, eu sou feia, fulano não me cumprimenta. Será que eu tô cheirando mal? Porque fulano não quis me abraçar, né? Não, gente, para com isso. Cada pessoa tem o seu problema. Então, tá na hora da gente o quê? Olhar pra gente, ah, eu me amo. Ah, eu sou cheirosa. Eu tô bonita. Tenho melasma, é igual. Começa a fazer. A, a, as suas células estão te ouvindo, como o Kryon disse, né? Converse com as suas células. Não existe, é, como que chama esses retiradores de mancha do rosto? Eu esqueci. Não existe produto melhor do que isso, do que a sua própria voz, dando ordens, funções para suas células. Porque, olha as minhas. Eu tinha muito melasma, desde que eu comecei a fazer. Queridas células, todos os dias de manhã, à noite, quando eu me lembro, eu vou lá, tá na hora de rejuvenescer. Você é linda, é maravilhosa. E passa a mão assim, ó. Lembra que não seja, gente. É igual, se sinta. <risos> se sinta. Funciona. Funciona. Funciona. Olha, a Edilene colocou aqui que ela fez um cartaz com tudo o que precisava e dentro de um ano se materializou. Gente, eu tenho uma experiência com aquele livro, O Milagre. Não me lembro se eu vi li o livro primeiro ou se foi o filme. Mas, enfim, e eu comecei a fazer cartazes. E eu realizava tudo que eu colocava no cartaz. Mas eu colocava assim, em frente à minha cama, todos os dias pela manhã, eu olhava aquilo e eu acreditava. Eu emanava a energia daquela possibilidade de se manifestar na minha vida. E eu realizei tudo em Exato. todos os cartazes que eu fiz. Sim. Dinheiro, viagem, namoro, casamento, carro, tudo, absolutamente tudo. E eu tenho histórias é. assim, de manifestações, como essa da Gleide também, muito interessantes. Às vezes eu conto lá nas sessões energéticas, né, que a gente conversa um pouco antes de começar a sessão, e eu conto um pouco da minha vida, das minhas experiências de vida, que são muitas, né? É, é. E, e tem coisas muito interessantes. E quando eu falo, é, as pessoas sentem a ressonância nas suas próprias histórias, isso é importante, porque a gente contribui um com o outro. Por isso que eu digo, é importante a gente falar. Né? É importante a gente contar as nossas experiências, porque o outro pode ver de uma forma clara e dizer isso é factível. Hum. Não, as pessoas não estão falando apenas no faz de conta, não. A gente materializa. Hum. Tu me comunidade. encorajou. Essa casa que eu estou, eu materializei. Né? Não é minha, é alugada. Mas todo mundo me dizia assim, você não vai encontrar uma casa com aluguel anual, não existe, só existe para temporada. E eu dizia assim, isso é o ponto de vista das outras pessoas, não é o meu. O meu ponto de vista é que tem uma casa me esperando e que ela vai ser da forma que eu preciso. Eu cheguei e essa casa estava me esperando. E no dia que eles colocaram para alugar, eu cheguei. A casa limpa, a casa não estava pintada eles estavam saindo, a minha mudança de Portugal não tinha chegado ainda, eu precisava de um prazo para a mudança chegar, uhum. e eles precisavam de um prazo para organizar a casa para me entregar. Eu voltei para Salvador e tudo se resolveu no tempo certo, em 30 dias Amém. tudo estava resolvido. Então, gente, as coisas acontecem. Agora, o que a gente, a gente, que a gente faz às vezes é assim, a gente quer que aconteça do nosso jeito. É colocando todos aqueles critérios que a nossa mente acha que é o melhor. Quando a gente precisa acessar de um espaço do ser. Que, o que é o espaço do ser? É aquele espaço que traz para a gente felicidade genuína, uhum. paz, harmonia, amor. Não é aquele espaço em que a gente quer as coisas para mostrar para o outro, para colocar na rede social, é, isso não é eu isso. não mostro. Isso é momentâneo, <risos> isso é momentâneo não é não? Então, assim, quando a gente escolhe uma viagem, a gente não está escolhendo uma viagem para mostrar para todo mundo. A gente quer uma viagem para a gente ter prazer, para a gente ter é, momentos de felicidade, para a gente admirar a beleza. No meu caso, eu passei sete dias viajando. Fui a Salvador. Qual era o meu intuito? Era ver os meus amigos, era ver a minha família. Então, eu passei os dias inteiros, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Não passei, não fui, não fui ao mar, não fiz nada assim de que você faz assim, ah, não as férias. Mas o meu propósito era me nutrir com aquelas pessoas que me amam e que eu amo. Sim. Então, Sim. esse foi o propósito. Esse propósito foi alcançado. É. Isso me trouxe o quê? Felicidade e paz. Então, assim... O que às vezes a gente deseja não é o que o outro deseja. É. É verdade. Então, a felicidade é muito relativa. Tem é. gente que vai se sentir feliz numa mansão. Tem gente que vai se sentir feliz numa casa grande e simples. Oh. E, e tem gente pequena. que vai se sentir feliz numa pequena. Eu quero que... uma pequena. Isso. Respeita o que te traz felicidade. É, é. Chega com a alma. Exato. Não vai ser... O outro quer, não. o que você deseja, o que seu Sim. ser sente é. Ou porque o que o outro tem, né, Beth? Porque muitas e... vezes na tridimensionalidade a gente fica olhando o que o outro tem e... Mas de uma forma, assim, né, com mau sentimento, a pessoa fala assim, ai, fulano tem esse, Eu também queria. Por que que não se alegra pelo aquilo que o outro tem, né? Aí chega eu vejo, pra... sim. Eu vejo, eu vi algumas cabanas, cabanas de madeira simples, onde sala, cozinha, copa, tudo conjugado, tudo de madeira, baixinho, com a natureza maravilhosa do lado de fora. Olha, que é mais do que isso para mim. Para mim, aquilo é um verdadeiro paraíso, isso. né? Eu não me vejo dentro de uma mansão, não. Não, não, não eu quero, quero, eu não quero, eu quero uma cabana lá no meio da, da serra, sabe, com plantas ao meu redor, com lavanda, manjericão, a, a, a, a, a, a alfazema, que é a lavanda, né, camomila, é isso que eu quero, o contato com a natureza para mim é o mais importante, e não mais... Mas você me encorajou, Beth, porque eu normalmente eu não falo dessas cocriações. Eu só falo de cocriação, mas eu quase não cito as minhas cocriações, entendeu? Exatamente por isso que nós falamos, né? Por exemplo, eu quando eu saio para ir para a natureza, que eu estou lá na natureza feliz, às vezes vejo cada pais linda, aí eu olho pro meu marido, pro meu filho e falo assim eu podia fazer um vídeo, né mas se eu fizer um vídeo eu vou perder essa emoção que eu estou sentindo agora e isso eu não quero eu quero eternizar esse momento com vocês aqui agora, e aí eu deixo de fazer o um vídeo mas o YouTube está me cobrando isso me cobra né é, coisas quase que praticamente da minha vida, fora das mensagens, fora das lives, eles falam que são conteúdo educativo, tá? <risos> que é que eu preciso elaborar conteúdos educativos. Hum. Eu acho é que mesmo. eu também, porque eu mostro muito pouco da minha vida pessoal nas redes sociais o que é o conteúdo educativo pois E eu pergunto para mim, na visão do YouTube, o que, que é um conteúdo educativo? É mostrar o meu dia a dia? É mostrar o que eu tô tomando do café da manhã? É mostrar o, o que eu... Ai, fui tomar Coca-Cola. Nem tomo Coca-Cola, viu, gente? Tô supondo. Entornei na blusa. Ai, gente, agora? Foi uma blusa. Aí vem o outro, né? Ai, uma coisa que custou não sei quanto, da marca X. Isso é conteúdo educativo? Eu me pergunto. Ponto de vista. Né? Tá bom, né? Então, o que que eu estou tentando fazer agora? Mostrar um pouco a natureza para poder contrabalancear, para poder fazer essa essa balança para que o YouTube continue achando tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Ela tá mostrando a vida dela, ela tá expondo a vida dela. Porque, de alguma forma, tem os algoritmos todos por trás, né? Que nos cobram determinadas atitudes e comportamentos. Como você diz, é. determinadas palavras não podem ser muito repetidas, determinadas fisionomias não podem ser expressadas. Né? E algumas coisas, eu, é. a gente vai sendo restrito. Mas, assim, no meu processo do YouTube, que meu YouTube é bem, bem novinho ainda, foram os seres das estrelas que me trouxeram. Eles ficaram uhum. Vai para o YouTube, vai para o YouTube, vai para o YouTube. Eu também. Eu também, né? Então, assim, é. a gente vai na intuição, a gente não sabe bem qual é o intuito, né? O intuito é propagar, né? A, a mensagem que é. a gente sabe que é essa mensagem de, de expansão de consciência e de ascensão que a gente está passando. Mas, assim, a gente vai muito na intuição, né? Sem saber é. bem o que é que a gente deve é, descrever, né? Isso. E aí eles vão trazendo os conteúdos para a gente, e a gente vai apenas colocando, disponibilizando é. para todos. Eu vim na isso. viagem, a gente, a é cabeça assim, ó. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu disse, gente, meu amor, de para. Tá me eu Eu também tenho Quatro horas que a gente está correndo nessa terceira dimensão, embora a gente esteja vivendo na quinta, né, porque eu já me sinto parcialmente na quinta, grande parte do meu tempo uhum. na quinta. É, a 3D ainda requer da gente toda essa movimentação porque há muito a ser feito ainda aqui para que a gente tire essas amarras, né? Para que a gente tire essas algemas que a gente se condicionou. E quando a gente fala do nosso próprio processo, encoraja as outras pessoas a fazerem o mesmo. Sim, sim, com certeza. Hoje eu tive uma confirmação muito linda, Beth, com uma imagem de arte, tá cheirando? Sim. Porque ontem tivemos a live com o Humberto. Ah, meu Deus, Gasparito, Henrique Gasparito lá no canal, né? E ele falou sobre a, a terapia que está disponível lá no canal dele: é, do, do sistema regenerador astariano. Ashtar. Isso. Então, gente, eu comecei a fazer. E em um dos vídeos hum. Help que ele fez, Sim. gente, quando ele moveu o cristal para um dos chakras, hum. veio um rosto. Veio um rosto. E para mim foi muito nítido aquele rosto, perfeito, assim, olhando para mim, tipo assim, né? Olhando assim. E eu. Que rosto é esse? Aí eu fui começando a receber as informações. Confirmações, confirmações e confirmações. Eu fui, falei com, com o Henrique, perguntei para ele se ele já tinha visto. Uhum. Ele falou, não. não. E o vídeo... Eu coloquei errado. Lá no meu vídeo que eu fiz hoje, eu coloquei que o vídeo teria mais de 3 mil visualizações. Correto. É. Porém, o vídeo tem mais de 49 mil visualizações, Beth. E ninguém até hoje viu esse rosto. Sim. E eu vi duas vezes. Em uma imagem. E quando ele mudou novamente o cristal, eu vi de novo. E nisso aí eu fui recebendo informações... E confirmações para passar para o Henrique. Para o Henrique. Isso, exatamente. Então, gente, o novo ser humano é isso. Né? A gente se permitir. A gente se permitir viver, experienciar essa quinta dimensão que é fantástica. Sim. Que é deliciosa. Eu recomendo a todos. Façam seus processos internos. Uhum. Façam seus processos de expansão, reconheçam tudo que está chegando para você como um presente nada que chegar para você neste momento é acionar gatilhos de dor e de sofrimento tudo é cura e libertação tudo o que a gente precisa é mudar o nosso olhar sobre o que está chegando aquele olhar antigo o velho olhar já não cabe mais o olhar precisa ser novo para o um novo humano, que nós estamos no, nos reconhecendo, porque nós somos luz, e essa luz dentro de nós que expande como novos humanos que somos. É live de meu amor, nós temos uma hora e quinze já de live, eu acho que a gente, né? Se não estaremos pensando no público, embora tenhamos ainda muita coisa para falar, Aqui não falta assunto, na verdade, porque... Com certeza. Esse assunto é rico demais. Então, minha gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Compartilhem esta live com seus amigos, com aquelas pessoas que sabem que vai receber como uma contribuição no seu coração. Porque esse é o nosso propósito. Né? Levar esclarecimento, paz, amor, harmonia, prosperidade... A todos, para que todos se reconheçam como novos humanos. Porque aqueles que não vão se reconhecer como novos humanos não vão se conectar a essa nossa energia. E está tudo bem. Uhum. A mensagem é para aqueles que escolhem. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gleide, você está sempre convidada. Quando quiser retornar ao nosso canal para esse bate-papo gostoso, sinta a sua vontade. Obrigada, minha flor. Eu é que agradeço por ter cedido esse espaço aqui, né? Para mim também. E, gente, olha, eu quero que vocês veem esse nosso ponto de vista, tá? É, as nossas cocriações é muito assim... É uma coisa muito individual, viu, gente? As cocriações que eu citei é, não levem para o ponto pessoal, não. São realmente exemplos para encorajar, para, para mostrar para vocês que o poder da cocriação ele existe, sim, é apenas para isso e não para ficar me vangloriando, me colocando em um pedestal. Não, muito pelo contrário. Por isso que eu falei com a Beth que eu quase nunca falo dessas minhas cocriações, né? Exatamente por isso. Mas a Beth hoje me deu uma dica legal que algumas pessoas precisam ouvir para saber que a cocriação ela existe realmente. Então, gente, eu também vou fazer uma propaganda minha, Beth, tá? Por ah, favor. Eu tenho eu tenho também o canal no YouTube, Golden Ephesus, onde, onde lá nós trazemos também canalizações, agora não mais somente canalizações, por causa disso, né? atendendo aí ao pedido do nosso lindo e maravilhoso YouTube. Seja feita a sua vontade. né? É, nós precisamos um pouco expandir um pouco mais o conteúdo, então às vezes eu mostro um simples vídeo, vamos supor, ontem à noite eu postei uma imagem linda de Sirius, porque acabou de me descer uma estrela e eu com a câmera ligada Focalizando Sirius, vendo na tela e pensando, gravo ou não gravo? Gravo ou não gravo? De repente, na tela, décima estrela cadente do lado de Sirius, eu nai. Por que que eu não gravei? Era lindo, <risos> maravilhoso. Então, pequenas coisas assim, eu preciso mostrar lá para que o canal continue é, ligado, né, Isso, né? Operando. Oi. Contribuindo com as pessoas, porque é. o canal é muita contribuição. É, é. é. Eu coloquei então, na descrição do vídeo aqui o canal da Gleide, tá? E o, o Instagram dela. Então, gratidão. E lá. Muita gratidão. É isso aí, meu amor, é, é regra, sabe? Oh, a gente, obrigada. A gente precisa expandir tudo aquilo que Sim. é contribuição e está nutrindo a gente, tá? Com certeza, obrigada. seres, essas pessoas que estão. Focadas e voltadas no mesmo propósito, nós precisamos e nós já estamos começando a trabalhar em colaboração. Sim, sim. Porque a competição já não cabe em A Não. É da 3D. Né? Nós somos uma família, né, Beth? A colaboração é da 5D. Então, nós colaboramos uns com os outros para que todos possamos expandir juntos. Esse é o grande é. propósito. Eu é que fico um pouco, gente, fugindo de live, porque eu fico assim, ai meu Deus, eu fui convidada para uma live. Eu fico assim, ó, tá? Às vezes eu, eu tento escapar, mas aí a Beth veio, não senhora, dessa vez você vai para live, eu, tá? Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou, né? É desse jeito. E olha, gente, eu também, tá? Se eu puder colaborar com alguma coisa. Eu também atendo como psicoterapeuta quântico, tá? Então fiquem à vontade, entrem lá, que maravilha! Beijo, minha amada, esta é do coração. É, entrem lá, entrem em contato comigo, me enviam um e-mail com o número de telefone, para a gente poder marcar, agendar uma, uma, um atendimento, tá bom? Isso. E muita gratidão por vocês também estarem aqui é. com a gente até agora, assistindo a essa palestra. Eu espero que o conteúdo tenha tocado no seu coração. Beth, minha flor, tu é sempre um amor. Continue essa pessoa Continue. maravilhosa que você é. Você também, e agradeço do fundo do coração. Alguém me perguntou aqui, a Sônia me perguntou, onde é, onde é que eu estou na Bahia? Eu não estou na Bahia. Eu sou baiana, nascida em Salvador, criada em Salvador, morei 56 anos em Salvador, Hoje eu moro em Alagoas, na Praia do Francês. Então, é isso, eu moro no paraíso, literalmente. É mesmo, Beth. Manda uma foto para a gente desse paraíso, por favor. Moro no paraíso. Embora eu saia muito pouco de casa, eu vivo restrita aqui na casa, porque há um... no nosso processo de, de despertar, de expansão, o que eu sinto em mim é uma plenitude. Uhum. E essa plenitude, ela me preenche tanto que eu não tenho mais necessidade, eu não sinto a necessidade de buscar fora né, aquilo que eu já estou preenchida. Porque é eu né eu tenho harmonia, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Então, eu me sinto bem nos meus processos, vivendo a minha experiência aqui de transição para a 5D. Isso. Eu saio pouco. Quando saio, saio para resolver coisas, ou para fazer visitas, ou qualquer outra dessas coisas. Mas aqui é o paraíso. Você tem jardim, Beth? Tenho. Então pronto, é por isso. Tem mangueiras, casserolas, <risos> um circela, limão, bundiles maravilhosos. Porque eu moro no apartamento. Então, por eu morar no apartamento, claro, Sim. eu moro no campo, né? Mas eu tô no apartamento. Então, para eu poder ter contato com o meu jardim lá fora é enorme. Eu tenho que sair do apartamento e ir para a floresta, entendeu? Sim. Mas o meu lugar é na floresta. Isso. Aqui eu já Fazendo estou minha bruxaria. Eu já estou dentro da natureza. Temos área verde, temos área verde, então assim a gente tem muita planta. A gente, nós compramos agora, quando viemos para cá, nós compramos acho que uns 20 pés de peixe para minha próxima casa. Né? 20 de pés de, de... Todas as cores, de todas as cores. Nós temos é, jacarandá, nós temos jasmins nós temos acácias, nós temos uma plantação enorme de coisas que nós vamos levar para o nosso próximo espaço, que aí já vai ser o espaço do ser das Estrelas. Uau, Por enquanto, que... só regando isso tudo e aguardando que esse espaço chegue para a gente. E um dia eu Porque... vou visitar. Venha, venha, será muito bem-vinda, muito bem uh, você... Olha, eu me, eu me convido, gente, eu estou igual... né? Movinha já está convidada de coração. Amados, gratidão, beijo no coração de todos vocês. Amamos vocês. Tenho certeza. Com certeza. Disso. Verdade.